Olá pessoal, hoje eu vou falar novamente sobre um assunto sobre navegação, tá? Aí vocês vão pensar aí, lá vem eles de novo com aqueles assuntos complicados. Não, dessa vez eu vou facilitar muito mais do que o vídeo anterior, né? Que foi, <risos> e foi bastante pesado, né? Sobre a passagem meridiana do sol, né? Como calcular a latitude, né? Pela passagem meridiana do sol. Mas dessa vez eu vou falar de um assunto que não é tão simples assim mas eu vou simplificar ao máximo, ao máximo, ao máximo, fazer de uma forma bem fácil mesmo, mas de qualquer forma eu vou deixar os links na descrição do vídeo aqui embaixo para vocês se aprofundarem no assunto, se, pre se pretenderem, ok? Se vocês quiserem, se vocês forem navegadores, se vocês quiserem dar uma estudada, se vocês é, forem utilizar barcos ou lanchas para navegar, vocês terem, terem uma ideia do que é calado, o que é o disco de Plinson, o que é estabilidade e como é que se calcula, como é que você mede o calado do navio e como é que você mede a altura do navio, tá? isso é respondendo a pergunta de um dos meus inscritos que me fez essa pergunta, tá? como medir a altura de um navio e eu tive que fazer uma explicação longa para ele, eu vou fazer essa explicação para vocês, não tão longa assim mas eu vou explicar como é difícil você saber a altura de um navio sem você ter a medição do calado. Então vocês têm que saber primeiro o que é calado, como se medir o calado de um navio, tá? o que é estabilidade, tá bom? que em aviação se conhece como balanceamento, o que é estabilidade em navegação, em marinha, e vocês vão ter uma boa ideia sobre esse assunto de uma forma simples, Bem simples mesmo, com imagens tá? que eu consegui pela internet, deixando os links para vocês conferirem a, a, as, as fontes de consulta, para vocês darem uma estudada também se preferirem, ok? E sem roteiros, eu não gosto muito de fazer roteiros, vocês sabem disso, às vezes eu sou obrigado a ler alguma coisa, mas dessa vez eu não preparei roteiro nenhum, eu apenas separei tópicos, que durante o meu áudio eu vou ler os tópicos para me lembrar dos assuntos que eu tenho que falar durante o vídeo. Prometo que não vai ser muito longo, eu acredito que essa introdução deve ser mais longa do que o próprio vídeo em si, tá bom? É, com vocês o Homer, novamente, ele vai sempre estar presente aqui, porque ele já é praticamente um personagem adicional aos meus vídeos. Não, é, a hora que vocês cansarem dele é só me dizer aqui nos comentários, chega de Homer, aí eu, eu tiro o Homer do vídeo e ele não aparece mais. Mas enquanto vocês gostarem da presença dele, ele vai estar aqui. tá? É porque ele, ele quebra aquela coisa. Quando eu estou muito sério falando sobre um assunto com seriedade, como esse, por exemplo, vai ser um assunto sério, vou falar com seriedade sobre esse assunto, a presença do Homer ali, a intenção é dar um descanso ao cérebro de vocês. É fazer uma coisa lúdica, assim, pequena, não... É fazer uma coisa muito divertida, não, não transformar o vídeo em piada, mas deixar ele de uma forma mais lúdica, para facilitar um pouquinho o cérebro, para dar uma refrescada, uma, uma pequena aliviada na seriedade do assunto. Esse assunto sobre calado, disco de Prinsson e estabilidade é seríssimo, gente. Pode botar um navio no fundo. Tá ok? Então vamos saber o que é isso tudo? Vamos conhecer o que é calado? Disco de Plinson, quem foi Plinson e sobre estabilidade e como medir o calado do navio? Então bora, vem comigo. Ok gente, então vamos lá. O que é um calado? Um calado é a distância que existe entre... A linha d'água no casco do navio até a quilha do navio. O que, que é a quilha? A quilha é a parte de baixo do navio, é o fundo do navio, ok? Então, a quantidade de casco, a quantidade do navio em metros ou em pés, tá? dependendo do tipo de medida que você estiver lendo, que existe entre a linha d'água e o fundo do navio, é chamado de calado. Então, eu vou mostrar a vocês. Como é que se mede um calado? Aqui nessa figura, vocês estão vendo uma marcação em pés, ok? Então, a gente lê o calado é, de acordo com a linha d'água. Vocês estão vendo ali a marcação já embaixo d'água ali, de 12. Antes eu vou dizer para vocês que essa aí é a parte da frente do navio, que nós chamamos de proa. E essa parte mais... É, saliente aí na, na frente do navio é chamado de bulbo na verdade aquilo ali é, um, é chamado tanque de colisão adivante, tá? se o navio bater ele vai bater aquilo ali está cheio d'água, água é um tanque de água e ele, e ele é isolado do resto do navio ou seja, ele vai evitar que a água entre para dentro do navio então a gente chama isso aí de bulbo tá ok? É, mas vamos lá nós estamos lendo ali vocês estão vendo a marcação ali? 12, que está pela metade, tá? um, pouco, um pouquinho acima da metade. Tá? Essa marcação é em pés. Okay? Então, vocês têm 12, 14, 16, 18, 20, 22, e vai de 2 dois em 2. Dois, né? E entre o 14 e o 16, por exemplo, tem um tracinho que seria o 15. Tá? Isso está meio óbvio. né? Então, o que, que acontece? A gente, me, me lê, a gente lê o calado da seguinte forma. Se a linha d'água estiver bem embaixo do número, significa que é aquele número que está valendo. Por exemplo, nessa foto aqui, se a linha d'água estivesse exatamente embaixo do 14, ali, então seria 14 pés. Mas, como vocês estão vendo, a linha d'água está um pouquinho acima do meio do 12. Tá? É, eu vou dizer para vocês que uma polegada... São é, Um pé, perdão, um pé equivale a 12 polegadas. Então, o meio do 12 ali seria 12 pés e 6 polegadas. Tá? Como está um pouquinho acima do meio do 12, a gente pode mais ou menos dizer que é 12 pés e 7 polegadas. tá? Se tivesse totalmente... Em cima do 12, ali a gente diria que seria 13 polegadas. E quando chegasse ali embaixo do 14, 14 polegadas. E uma coisa eu digo para vocês, pela minha prática, se a gente está vendo o bulbo do navio e são 12 polegadas, a gente pode conver converter essas polegadas em metros. Como é que a gente faz isso? Vamos considerar como 12 pés e meio, tá? Ou seja, 12,5 pés. Vocês vão multiplicar esse número por 0,3048, que é quanto vale um pé em metros. Um pé é igual a 0,3048 metros aproximadamente. Isso na verdade é uma dízima, é um pouco maior. Então vamos ter aqui 12,5 vezes 0,5. 30,48. E o que nós vamos ter 3 metros,81. 3 metros,8, quase 4 metros. Então, vocês têm que esse aí é 4 metros, ou seja, daí aonde está a linha d'água para baixo tem 4 metros de navio ainda. Então, o comandante e os pilotos desse navio já sabem que não podem navegar em áreas que estejam abaixo de 4 metros. É bom ter uma margem de segurança, tá? É bom navegar em áreas acima de 6, 7 metros, bem profundas, por, por, bem mais profundas, por quê? Num caso do mar com ondas bravas, vocês vão ter uma flutuação maior nessa distância do fundo do navio até o solo, né? Então, quando o mar baixar, quando a onda baixar, o, o casco do navio pode tocar o solo, e se o solo for rochoso, pode inclusive romper o casco e causar um problema para o navio, ok? Então, essa é a medida do calado que vocês podem ver em pés. Quando é metros, quando o calado é em metros, é exatamente a mesma coisa, tá? Vocês vão entender da mesma forma. Se vocês verem o um número Abaixo, vamos supor que essa imagem que vocês estão vendo do calado aqui seja em metros, tá? Então aqui vocês teriam, se tivesse bem embaixo do 12, seria 12 metros. Como está um pouquinho acima da metade, podem considerar 12,7 metros, tá? O que seria 12 metros abaixo da linha da 12 metros de navio abaixo da linha d'água, ainda. Vocês têm 12 metros de navio daqui para baixo, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, um, vocês vão entender melhor o que é o calado, tá? Aqui, ó, tá vendo? Dessa linha, Nessa parte azul, essa medida azul, é o calado que a gente acabou de ver agora, tá? Esse calado é a distância entre a linha d'água até a quilha, ou seja, o fundo do navio. E o restante é o calado aéreo, é esse calado aqui, ó. é essa medida aqui. É da linha d'água até o ponto mais alto do navio, que é o topo do mastro principal. Esse a gente chama de calado aéreo. É muito importante conhecer essa medida por quando você for passar por baixo de pontes que não se movimentam, como por exemplo a ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, é assim que se lê. O calado de um navio. Certo? E o disco de Plinson? O que é o disco de Plinson? Vamos lá. O disco de Plinson, gente, foi criado por um britânico chamado Plinson. Eu vou mostrar a foto dele aqui para vocês. Tá? Esse aqui é o Samuel Plinson. E foi ele que em 1876 introduziu a marca como uma forma rápida de verificar se o navio estava carregado acima da sua capacidade de flutuação, numa alteração à lei da marinha mercante, é, 1871 Merchant Shipping Act, no parlamento britânico. A marca, inicialmente, era só composta por um círculo atravessado por uma linha horizontal. Posteriormente, foi adicionada ao lado uma escala alinhada ao valor S, mas recentemente, ao lado da marca, estão as iniciais da sociedade classificadora que certificou o navio BV da Biro Veritas ou LR do Lloyd Register e assim por diante. Ok? Então o disco de Princeton é isso aqui, gente. No caso, vocês estão vendo que essas letras L e R aqui no círculo. Significa que a, classe, que a sociedade classificadora desse navio é o Lloyd Register. O que, que é uma sociedade classificadora? Sociedade classificadora é uma empresa, uma sociedade que faz as vistorias do navio e vê se o navio está em condições de navegar. Então quando o navio sofre as, sofre as vistorias é, periódicas que ele, que ele costuma atravessar, eles vão logo em cima dos certificados dessa sociedade classificadora. Tá? Para ver se o navio está em condições. Então você, vocês estão vendo essas linhas todas aqui. Ao lado desse disco. Aqui vocês têm o Winter North Atlantic. Aqui embaixo. Logo aqui embaixo. Isso significa que o navio só pode ser carregado até embaixo dessa linha aqui. Se ele for navegar nas águas do Atlântico Norte no inverno, aqui em cima nessa outra linha você só pode carregar o navio até essa linha se ele for navegar somente no inverno em qualquer oceano que não seja o Atlântico Norte, a linha de verão é essa aqui ó, ou seja se for verão vocês vão ter que usar essa linha aqui, só pode carregar o navio até essa linha. Aqui são as linhas da área tropical, tropical water, olha, tem, no caso de navegar em águas tropicais, vai ter que estar abaixo dessa linha aqui. Não pode ultrapassar, vocês não podem afundar essa linha aqui carregando o navio. Essa aqui para água doce, tá, e essa aqui para tropical em água doce. Essas aqui de baixo são de água salgada e as de cima são de água doce. Então o que é que acontece? Quando a gente vai fazer o cálculo de estabilidade do navio, vamos lá, o que é estabilidade? Estabilidade é o equilíbrio do navio de acordo com o carregamento que você fizer. Se você fizer uma boa estabilidade, se você é, carregar o navio com um bom cálculo de estabilidade, ele vai enfrentar o mar brabo, não estou dizendo que ele não vai ao fundo e nem vai quebrar, vai depender muito do tamanho das ondas e da condição do motor do navio, o navio não pode parar, isso tudo eu vou explicar no próximo vídeo, quando eu falar em navegação em capa. Ou seja, navegação durante o um mau tempo. Aí é que isso, que essa hora, que essa marcação, e é que quem fez a estabilidade do navio, que normalmente é o imediato que faz, o imediato é a segunda pessoa mais forte no navio, né? Vem o, comandante, o primeiro é o comandante, e em seguida é o imediato, que é o responsável por essa parte de carregamento do navio. Então a estabilidade vai determinar se o navio vai poder navegar de, desse, nesses lugares. O importante disso é que quando a, a pessoa que faz o cálculo da estabilidade, saber para onde o navio vai, é lógico, porque se nós formos, se nós estivermos aqui no Brasil no verão, nós vamos utilizar essa, essas marcas de verão. Mas se o navio for para um porto que, fique no, no, que vai chegar lá no, no, no Atlântico Norte, do porto no Atlântico Norte, e vai ser inverno. Porque vocês sabem que as estações do ano são inversas. né? Aqui no Hemisfério Sul, quando é verão, no Hemisfério Norte é inverno. Nesse caso, nós vamos sair do, da área de verão e vamos entrar na área de inverno. E o que é pior no Atlântico Norte, que lá o mar é muito bravo, é muito raro ter um mar calmo lá. Então nós vamos ter que usar essa linha aqui. A gente, para sair daqui do Brasil carregado, para ir para o Atlântico Norte, a gente não pode afundar essa linha aqui, então existem as vistorias antes do navio sair. Se o navio estiver com essa linha afundada, já vai ter problemas. A gente já vai ter que tirar a carga do navio para poder suspender essa linha aqui. Tudo isso é calculado de uma tal maneira e que quando o navio por exemplo é, é, é perdão, quando o navio por exemplo é graneleiro o imediato fica, inclusive, lá no convés olhando. Quando atingir essa linha aqui, tem que parar. Outra coisa é quando a gente vai, por exemplo, para Manaus, daqui do Rio para Manaus. Vocês vão ter que entrar aqui na linha tropical de, na tropical de água doce. Tá? Quando a gente está carregando em Manaus, ainda vai ter outro problema ainda. Se carregar em Manaus para vir para o Rio, vai ter outro problema. Existem trechos no Rio Amazonas que são muito rasos. Então, vocês têm um calado máximo que vocês podem atingir. Vocês não podem passar daquele calado X. Então, vocês vão ter que fazer o cálculo, tá? Para vocês, quando chegarem naquela área, vocês estarem com calado suficiente para poder passar naquela área, naquela área lá, sem encalhar o navio. Vocês estão me entendendo até aqui? Tudo isso é importante, gente, tá? Então, olha, vocês já entenderam o que é o calado, vocês já aprenderam a medir o calado, já aprendi a fazer a conversão de pés para metros. É, existem navios que tem dos dois bordos. Quando eu falo bordo, eu falo lado do navio. Tá? Significa lado. Então nós temos boreste, que em Portugal se chama este bordo. Mas aqui no Brasil nós falamos boreste. Que é a parte da direita para quem olha para a proa do navio. Se você está olhando para frente do navio, a tua direita é boreste. E a tua esquerda é bom bordo. Tá? Então existem navios que a boreste a medida em metros e a bombordo a medida em pés. Existem navios que os dois bordos têm as duas medidas em pés. E também existem navios que nos dois bordos as medidas são em metros. Isso dá uma confusão danada quando a gente vai para países no exterior que usam medidas em pés. A gente tem que ficar convertendo para eles o tempo todo, porque vem inspetores a bordo e eles, e eles mesmo às vezes pegam a calculadora e fazem. E eles mesmos fazem, mas às vezes eles são um pouco assim, é, muito, vamos dizer assim, metidos, muito cheios é, com, com ego muito elevado, então eles fazem, ah, pode sair para mim em pés, eu não quero 100 metros não, já aconteceu inclusive comigo isso, né? Então, nós já falamos sobre a altura do navio, sobre o que é o disco de Plinson, sobre a mudança de calado durante as viagens, por exemplo, de água doce para água salgada, do, do, de área de verão para área de inverno para os oceanos, se você passar do oceano Atlântico para o Pacífico, por quê? Porque vai mudar a salinidade do oceano, você vai ter uma diferençazinha disso aí. Sobre a estabilidade, então, sempre é importante saber qual é o calado do navio, como é que se mede o calado, e quem faz o cálculo do carregamento tem que saber até aonde pode ir o calado do navio, por esses vários motivos. Pela mudança de oceanos... Por onde o navio vai passar, se vai passar por alguma profundidade mais rasa que vai impedir de vocês carregarem o um navio acima daquele calado. E se vocês vão mudar de oceano, tá okay, tudo isso vai influir. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou deixando aqui as fontes tá? com dois PDFs, inclusive, um falando sobre calado, sobre deslocamento. Tá? O que, que é deslocamento do navio? Vamos lá. Vamos lembrar lá do Eureka, do Arquimedes, né? O deslocamento é a quantidade de água que ele desloca de acordo com o peso. Então, quando a gente pergunta assim, quanto é que, quanto é que esse navio desloca? A gente fala assim, ah, 180 mil toneladas. Significa que quando ele está totalmente carregado, ele é capaz de... E o peso dele é 180 mil toneladas, ou seja, a quantidade de água que ele desloca. Tá? Isso tem a ver com Arquimedes, com o princípio de Arquimedes, ok, gente? Então, eu vou deixar esse PDF sobre calado e deslocamento. E vou deixar um PDF aqui também sobre estabilidade. Falando tudo sobre cálculo de estabilidade para quem quiser ver a fundo. E olha, não é fácil, é complicado. Por isso é que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu só quis explicar para vocês a importância do calado do navio, o que, que é um calado do navio, o que, que é a altura. Ah, e tem mais um detalhe. E que eu prometi para vocês na abertura do vídeo e não cumpri ainda. Quando um inscrito aqui me perguntou como é que se mede a altura do navio, vai depender muito do calado. Concordam? Porque se vocês pegarem um plano do navio, o plano é isso aqui. ó. Nesse plano, vocês vão pegar uma régua e vão fazer a medida quilha, que é a parte mais baixa, até o topo do mastro mais alto. Aí vão ver a escala do plano, que seria como se fosse um mapa, né? Vão ver a escala do plano, vão fazer as conversões ali pela escala e vocês vão ter a altura do navio da quilha até o topo do mastro mais alto. Então, o que é que acontece? Vocês tendo esse, esse número na mão, tá? qual é a altura do navio da quilha até o topo do mastro? É tal. Vocês têm essa medida. Aí vocês vão ler o calado. Pelo calado, vocês têm a altura. Então, quando você pergunta para mim assim, ah, aquele navio ali, qual seria a altura dele? Depende. Quanto é que está o calado dele? Teria que ir lá perto do navio, ler o calado, conhecer o plano do navio, ver as características do navio. Aliás, vocês conseguem, sabendo o nome do navio, pela internet, conhecer as características dele todinhas, tá? Vocês conseguem ler em qualquer tipo. Vocês... É só para co colocar o nome do navio e botar características ou em inglês... É... É, botar o nome do navio lá, que vai aparecer sites em inglês que vai ter PDFs com todas as características do navio. quanto, quanto ele é, quando, quando a gente fala assim, quanto é que esse navio cala? Ou seja, qual é o calado máximo que esse navio pode carregar? Entendeu? E aí quando a gente diz quanto esse navio cala, qual é o deslocamento desse navio, qual é o porte bruto desse navio, tudo isso tem lá indicado, qual é a altura desse navio, está tudo lá indicado nas características do navio. Tá bom? Mas você saber, por uma foto, qual é a altura do navio, não dá, é difícil, porque vocês têm que saber qual é o calado que está ali. Tá bom, gente? Então eu espero que essa aula tenha agradado a vocês, espero que não tenha, que não tenha ficado muito difícil, muito complicada. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, eu com certeza vou responder a vocês. Tá? Da mesma forma lá do que o outro vídeo que eu fiz sobre a passagem meridiana. E espero que tenham gostado, né? Deixem um like ou dislike se não gostaram. Um abraço a todos e tchau, tchau.